<risos> Mais um. Passa aqui, velho. Fogo. Braul, Braul, Braul, Braul. Para Palácio Para. Jogo, jogo diago, diago, tem um Plant diago tem um. Plant. Plant. Diago, diago. Jogo, é diago, é Jogo. Jogo comigo. Braul, yeah, Braul, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, porra. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, comeu comeu Jogo, jogo, jogo, jogo, jogo. Jogo, eu tenho um. Plant. Jogo, jogo, jogo comigo. Jogo, jogo, jogo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, porra. vamos aí, mano. Boa, boa. Mas esse cara é assim, mano. palácio, tá? esquina C4. Tô se esconde. Mais dois atrás. é c 4 Tem que Alguém vai pegar? Eu pegue, pitil, eu Lá na base, na esquerda, da direita. Consegue virar rato, Lutz? Será? Mataram? Boa, rato, porra, porra, O cara não morre, Pega a coach, coach logo aí. Pega a coach logo aí. Tá aqui na no... cadeira aqui, mano. Ele tá rato? rato. Cá? Tira, né? Eu não, pera, eu que tem que Pode ser, velho. Você vai dar o pé ult. Ok aqui, mas tá é suave. Meio Voltei, já. Ah, rata é meu, rata é meu. Lá em cima do B. 40 de vida já, local. Não hoje, não? Cava ele. Peguei Tetris. Vou a cabeça, cabeça, cabeça, não, cabeça não. pra você, tá? Cabeça cabeça cabeça não, não, cabecinha sua. Ganando esse por baixo. Mortos ficando. Mais um. um. Rir, vai vai, vai jogar. Jogar. pra caralho. Cabecinha, cabecinha. Vamos, caralho. Boa! Quebrar B, Oxe B, que B. Ezek B. Ok, Tá. Banguei alta. Na... atrás. Ele não passa. Matei? Não. Matei? Não. Não. Matei? Não. Matei? Vai agora. Mais um, mais um. Outro? Boa. Vamos. Ah, ah, boa. Nice. boa. Você Primeiro. vai fazer o que? Ficar a janela. Passar, passou. Smoke. É. fazer aqui bang. Tets. palácio. Tem um. Cover, de Alp. Caverna, caverna. Colheu, colheu, colheu. Colheu um. O flex. Vai para pro Welys Tá. Eu pego. Eu. Passando agora. Passa. Eu não eu tomo. Tomo. Boa. Quebra um de vocês? Eu quero. Apagou, apagou, apagou, apagou. Sai no meio, sai no meio. Vai passando o L aqui, você, Tá passando o L. Liga, liga, liga, liga. Passando o L, é um. Mais ele um. Morto, ele morto. Mata rápido. Cadê ele? Cara pra A. Pega a rato. Cara da A, olha o palácio. Ele começou a fazer um bang, tá ligado? Meu Deus, o cara tá aqui. Qual lugar você tá? Caraca, Mara, fala da areia, velho Pôs sair a janela e já giro. Tomou lá a caverna e começaram a na boca, um. O show, o show, o show. Passou, passou. É, é, é. Dois passou. Não mais um passou. Dez de vida, é. Vina. fechado, Vina. Passe ele, ele. Passou mais um, passou mais um. Ah, mais um, mais um, mais um. em cima. É. É. Okay. Pede up. Pedi -up. Ah, eu tempo, carro. Deixa deixa acabar tempo. Tá. Onde você tá lá, ah, ah, vem tá, tá. buscar, crava, crava. Know, Guys, tô aqui só pra lembrar vocês e pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu like aí e também ativar o sininho aí porque eu vou estar surto do vídeo o tempo todo pra vocês, beleza? Se puder também compartilhar com seus amigos, é nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Right. É que eles estão querendo dominar o meio rápido, eles estão metendo louco. Vira a coisa no segundo tempo, calma. Tá Domingo tempo, segundo do é. do tempo. Tá vendo? Merging. Palácio, vale. Vale. O o é lá, é meu. Pode ter. É tem smoke e um... wood daqui. Tem. É. Vira. Palácio, abriu. Invertida. Mas... Fogo... Ah. Cadê o default, WAP? Fogo. Morto. Default, WAP. Fechei. Botando. Ah. Feito. É uma bang, vendo? Né? bang pra você. Tá? Boa, galera Jogar do Bolt Jogar então vou lá pra... Eu tava por baixo, ele entrou pelo Tetris tá te bem, né? Tetris, sanduíche Quatro é Não passa, não passa Caverna não é minha É só o um Palácio te... Tá menos Passou... Django, Django Passou a smoke ah. Ah. <risos> Perdi meu resto, quer jogou na real Mercado. Tive 4 é. sobra, sobra. Sobra. Tá bom, tá bom, tá bom. Botei os dois, os dois aqui. Ah, é do Lux. É minha, véio. se quiser voltar. A base é CT, consegue voltar. Mercado, é mercado, é mercado é L. Mercado é L. Tá, tem um cara eu vou plantar pro L então. Tá onde? Diagon. Eu pego, pego, pego, segura, segura. Ah, é Diagon. Vou deixar um de vida esse cara aí, velho. Fala do pulo Ei. aí? É. Cara, tem com a leg. Direito Nossa Meu <risos> Deus do céu Fala, Fala do pulo, pulo né? Fala do pulo Furei <risos> aqui no copo Aham, pegado Me diga, viu? Passa até meu Desamorto Eu era meada Tem que poder ir pra qualquer lugar ah, tá, Léo, é bom cuidado. mirando ele Tá, de... ah, cravado. Janela minha, liga é sua. Ah.